E aí galera, Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. O negócio é o seguinte: lançamento hoje, do dia que eu tô soltando esse vídeo, do GTA Trilogy. Que tem o GTA 3, GTA Vice City e GTA Andreas, Beleza? E aí, você comprou, pagou então Eu não sei quanto é que tá custando no PlayStation 4, a versão do PlayStation 4, mas comenta aqui embaixo se você. Adquirir o jogo, beleza? Eu vi alguns vídeos e realmente tá bem bonito o GTA Sandras, não é aquela coisa que a gente espera e tal, de um remake, é, um, é uma remasterização, só uma polida né, que eles dão. E seguinte, mano, é, a primeira versão que eu vou pegar vai ser a versão... Inclusive vai sair vídeos no canal, que até agora eu não consegui pegar aqui o jogo, mas eu vou estar vou, vou vou pegando e vou estar postando vídeos, mostrando os easter eggs, as curiosidades pra quem quiser relembrar ou que, pra quem não viu. Mas é, o que eu tô interessado mesmo é se vai ter novos mods aí pro GTA Sandras, daí né? E pros outros também, né? Se tiver algum legal eu vou trazer pra vocês. Mas se liga nisso aqui, é um canal que eu acompanho Ele faz vídeo de GTA V e GTA Sandras também E é basicamente isso aqui, ó A localização do monstro do Lago Ness Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá Ó, esse lago aí é um... É ali perto de... É ali aquela parte do San Fierro, né? Quando você vai pra San Fierro Aquela parte mais é, caipira ali do jogo Vamos ver como é que é. Lembrando que esse jogo aqui que eu, tô que eu tô vendo aqui é o mesmo, mas não é masterizado. Mas é o mesmo jogo, mano. É o mesmo jogo. Olha lá, CJ, CJzão. Olha aí. Tem uma cadeira de roda. Ah, se inscreve... Meu canal secundário que tá aí na descrição Que eu tô postando só finais de jogos lá E me segue no Instagram Se você ainda não é, Me segue lá, beleza? Olha lá, oh Apareceu um bicho ali, olha lá <risos> o, o GTA Sandras não tem peixe, né? Ah. Aí tá tirando foto Pega o barquinho. Caraca, esse dia aí tá rápido, hein? Vamos ver. Lancha com lanchona com o motor pra fora. Mó louco, mano. Tem um bicho ali, mano. Vamos ver se é isso, velho. Chega aí, chegou perto, chegou, Ixi, caramba. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, <risos> hi, cima? cima isso, isso, cara Afundou, afundou. Caraca, onde? Olha lá, olha lá, é um dinossauro. Que diabo é aquilo, velho? Olha esse lance do monstro do Lago Neza. É um filme, né? Não é um filme? É uma lenda, sei lá. Olha lá, olha lá. Eita, vai atacar. Caraca, moleque. Olha aí. É sério isso, mano? Caraca, eu achei... O bicho comeu ele, mano Caraca, que incrível Olha lá, olha lá, lá Mano, o bicho simplesmente Comeu ele, mano É, agora... Ah, agora... agora matou o bicho. Olha lá a missão passada. Nesse... É o que? É em francês isso? Olha lá, matou o bicho e... E passou a missão. Caraca, que louco, mano. Eu achei que ia ser tipo um bagulho simplesinho de... O bicho tá ali, mas não, cara. O bicho comeu ele, mano. Que louco. Eu vou procurar. Eu acho que isso aí é mod, mas... Eu vou procurar, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você comprou o jogo ou vai comprar o jogo. E vai sair vídeos aí pra vocês mostrando aí os easter eggs, as curiosidades do jogo, etc, etc, etc. Beleza? Bom, até a próxima e fui!